Fala galera do Khan, neste vídeo continuaremos a falar sobre o Teorema de Green. E, na verdade, iremos fazer uma integral muito parecida com o que fizemos lá no vídeo passado. Então, vamos lá. Vamos imaginar um caminho fechado, C, igual ao caminho que fizemos lá no último vídeo. Então, temos aqui o plano x, y, e neste plano poderemos desenhar o nosso caminho. E, no vídeo passado, nós lidamos com um campo vetorial que tinha vetores apenas na direção I. E, agora, nós iremos construir um campo vetorial que tem vetores apenas na direção J. Então, Q de xy é igual a q de XY vezes o versor j. E a integral que iremos analisar é a integral de linha fechada no caminho C de q vezes o infinitesimal dr. E como nós já vimos, o dr será dx vezes i mais dy vezes j. Dito isso, podemos agora realizar este produto escalar q vezes dr. E como o nosso q só tem componente j, nós teríamos que fazer zero vezes dx vezes i, que é zero. Então, nem vamos escrever aqui. E o resultado? será q de x, y vezes dy. Agora, vamos ver se conseguimos resolver esta integral de linha fechada sem ter que recorrer a um terceiro parâmetro t. Assim como nós fizemos lá no vídeo passado e com a única diferença que antes tínhamos campo vetorial apenas com vetores em i, e agora nós temos apenas vetores em j. Agora, podemos definir aqui o nosso y mínimo e o y máximo. O y mínimo será este aqui, que chamaremos de azinho e o máximo será este aqui de cima, que nós chamaremos de bezinho. E lembrando que este caminho é feito aqui no sentido anti-horário. E anteriormente, para resolver esta integral aqui, nós dividimos o caminho C em duas funções de x. Dois y como uma função de x. Agora, nós temos que fazer o inverso. Iremos transformar x em duas funções de y. Então teremos o primeiro caminho à direita aqui, que será o C1, onde x é igual a x1 de y, e o segundo caminho à esquerda que chamaremos de C2, onde x é igual a x2 de y. E lembrando aí, este processo que nós fizemos agora é análogo ao que fizemos no último vídeo, com a diferença que agora estamos expressando x como uma função de y, ao invés de y como uma função de x. E olhando o caminho C, como estas duas partes, c1 e c2, nós podemos reescrever esta integral de linha fechada como duas integrais definidas. A primeira nós iremos fazer de c2, então será a integral definida entre b e a de q e agora nós expressaremos x como uma função de y então q dx2 de, de y e y vezes o infinitesimal dy mais a integral de c1 que é a integral entre a e b de q dx de, de y e y vezes o infinitesimal dy novamente agora nós podemos padronizar os limites dessas integrais já que aqui em c2 temos o limite inferior maior do que o limite superior então podemos trocar estes limites expondo um sinal de menos aqui antes da integral. E, ao fazer essa padronização, nós podemos agora reescrever essas duas integrais como uma integral entre a e b, que será a integral de q de x1 de y e y, Menos que de x de y e y e tudo vezes o infinitesimal dy. Agora, se nós olharmos para dentro desta integral, para esta subtração aqui, podemos perceber que ela é, na verdade, uma avaliação de um resultado de uma integral. Então, esta integral aqui será a integral entre a e b de q de xy avaliado ou calculado entre os limites x igual a x de y e x igual a x de y. Então, no fim, o que nós fizemos aqui foi o caminho inverso do que geralmente fazemos para uma integral definida. Geralmente nós obtemos uma primitiva e avaliamos o resultado entre o limite inferior e superior, mas desta vez nós estamos indo da avaliação do resultado para a integral. Agora novamente olhando para o que está dentro da integral, essa avaliação de resultado é referente à integral definida entre x2 de y e x1 de y d de delq por delx. Vezes o dx. Então está aí a integral da qual o resultado do passo anterior foi gerado. Em última instância, nós teremos que esta integral de linha fechada aqui do começo é igual à integral entre a e b da integral entre x2 de y e x1 de y da parcial del que por del x vezes dx vezes o infinitesimal dy. Tendo este resultado, o que nós podemos nos perguntar agora é o que essa integral dupla aqui significa? E, para explicar isso, vamos desenhar aqui os três eixos do espaço, o eixo x o eixo y e o eixo Z e este del que pro del X é uma superfície qualquer no espaço. Então vamos desenhar aqui uma superfície qualquer e essencialmente essa integral dupla aqui nos está definindo uma região e este dX dY é um infinitesimal de área. Então poderíamos até reescrevê-lo, né, como dA. Então a região em questão é definida por x de y que é o nosso C2 aqui no plano XY, e x y que é o nosso C1 aqui do plano XY. Então x varia entre o limite superior e o inferior. E o que essa integral dupla aqui está nos dizendo é, vamos pegar a integral dupla desta região aqui em relação a essa função e o resultado que nós iríamos obter seria o volume deste sólido criado pela projeção do caminho C2 na nossa superfície ΔQ por Δx, onde o caminho seria o chão né, desse sólido e a superfície ΔQ por Δx seria o teto deste volume. aí E agora, para deixar o nosso resultado bem Claro, vamos voltar um pouquinho aqui. Se temos aqui um caminho fechado C e um campo vetorial Q de x y, que só possui componentes na direção j, ou seja, apenas vetores apontando para cima ou para baixo, se eu pegar a integral de linha fechada de Qzinho por dr, ela vai ser igual à integral de linha fechada em C de Q de x y dy e que no fim vai ser igual à integral dupla na região R de del Q por del x vezes o infinitesimal de de área dA. E o que nós podemos fazer agora é pôr lado a lado o resultado do vídeo anterior a este e o resultado que nós obtivemos neste vídeo. E vamos imaginar também um campo vetorial arbitrário, que nós chamaremos aqui de f de XY, que é igual a P de vezes o versor I mais Q de xy vezes o versor j. E você pode pensar nesse campo vetorial aqui como sendo a adição do campo vetorial do vídeo anterior com o campo vetorial que nós utilizamos neste vídeo. Mas no fim, essas proposições aqui vão servir para qualquer campo vetorial, beleza? E digamos que nós queremos a integral de linha fechada deste campo vetorial em um caminho arbitrário C também. E nós podemos até desenhar este caminho aqui no plano xy, como fizemos anteriormente. E vamos escrever o que nós queremos aqui, que é a integral de linha fechada em C de f, produto escalar dr. E como nós já vimos várias vezes, dr é igual a dx vezes i, mais dy vezes j. Então teremos a integral de linha fechada p de x, y vezes dx, mais q de x, y vezes dy, que podemos reescrever como sendo duas integrais diferentes. E agora ficou fácil, já que todo o esforço que nós tivemos até este momento foi justamente para ter o resultado destas integrais aqui. Então teremos que essas duas integrais são iguais à integral dupla da região R de menos del p por del y vezes vezes o infinitesimal dA, mais a integral dupla na região R de ΔQ por del x vezes o infinitesimal dA de novo. E aqui nós podemos simplificar estas duas integrais duplas como a integral dupla da diferença. E aí, sim, teremos o resultado, que é a grande conclusão desta série de vídeos aqui. Então, teremos que a integral de linha fechada em C de F vezes dr é igual à integral dupla na região R de ΔQ por Δx menos ΔP por Δy. E tudo isso vezes o infinitesimal dA. Então, este aqui é justamente o teorema de Green, beleza que relaciona a integral de linha fechada em um caminho C de um campo vetorial F produto escalar dr, com a integral dupla na região associada. E agora, como uma subconclusão deste vídeo, nós já vimos diversas vezes que, se o campo F for conservativo, então, a integral de linha fechada de F vezes dr é igual a zero. E, para isso acontecer, isso aqui que está dentro da integral dupla tende a ser igual a zero. Então, ΔQ por Δx menos ΔP por Δy é igual a zero. Ou podemos dizer até que são iguais. Então, quase como que um colatório lateral né, do teorema de Green, nós temos que, se o campo vetorial em questão for conservativo, ΔQ por Δx será igual a del P por del Y. E acredito que para esse vídeo é só isso, galera do campo. Nós nos vemos por aqui.